as nossas leituras, né, uh, somente pelo vídeo que fica postado lá no, no, no canal, tá, então é um dos motivos que me faz manter é, esse canal só com 30 e poucos inscritos, né, afinal de contas eu não chamo a atenção, uhum. é... <risos> e, e manter a, as transmissões, né, as gravações, para deixar disponível, então, esses, é, essas nossas leituras. Uh, bom, uh, nós estamos lendo uh, o nosso livrinho Talso de Mesa Manca, sim, sim. Né? Uh, o terceiro ensaio, o terceiro capítulo. Uh, uh -huh. Aí está a capa do nosso... Pequeno calço de mesa manca. Uh, e nesse terceiro ensaio a gente parou no início das páginas 111. É isso, né, pessoal? Vamos dar sequente, sequência, então, à nossa leitura. A nossa mente é servil e atua como um espelho. Comumente serve ao quaternário manifestado ou seja, oscila entre os corpos manifestados. Em outras palavras, converge para esses corpos. É nesse ponto que queremos voltar com a nossa tria de convergência, insurgência e divergência. Quando despertamos nossa autoconsciência, imediatamente nos identificamos com o corpo manifestado, ou seja, Há uma convergência que faz com que nossa mente, que é convergente, imediatamente conheça o seu Senhor, o corpo manifestado. Isso aqui tem muito a ver com a sabedoria oriental. né? Eles dizem que nós temos uh, duas mentes que funcionam como um espelho. Uma delas é voltada exclusivamente para... Uh, os corpos manifestados, tá? que é o corpo físico, corpo vital, corpo emocional e mental concreto, o mental dos desejos. Isso é aquilo que faz parte, que compõe a nossa personalidade. Então, a mente, quando se, quando se, se desperta né, uh, como autoconsciente, a mente imediatamente se volta para esses corpos. E uh, ela passa, então, a ser servil a eles. Né? Então, ele, ela vai fazer com que a consciência do ser uh, oscile o tempo todo entre esses corpos. Né? Se uh, você tem fome, por exemplo, a sua a uh, consciência imediatamente deslocada para o corpo vital, né? Você precisa de energia. E aí você para o que, se Se, se uh, esses corpos, né? Os corpos manifestados dominam a sua mente, imediatamente você para tudo o que você está fazendo e você vai se alimentar, mesmo que você já tenha o feito. Você para e vai satisfazer esse desejo. Se você, de repente, sente uma dor, né, estando muito suscetível a ele, a mente servindo o corpo vai fazer com que imediatamente a consciência baixe até o nível do corpo físico, para que, então, você resolva imediatamente aquele problema. A mesma uh, questão acontece em relação uh, ao corpo emocional, por exemplo. Tá? Quando a, a, a, a mente nota, percebe alguma coisa relacionada a esse corpo, ela então desloca a consciência para lá, e faz com que você sirva ao corpo emocional. corpo mental dos desejos, o, o, o mental concreto, ele também funciona dessa mesma forma. Continuando então a leitura, a partir daí a nossa consciência oscilará entre os quatro corpos, emitindo respostas à vida nos distanciando cada vez mais de nossa real natureza. Por exemplo, uh, corpo físico dominando. Você uhum. uh, vai ser, provavelmente, resistente ao novo, resistente a mudanças, resistente a tudo aquilo que não for de ordem material. Né? Você pode ser também inerte, né? você pode não ter a uh, força de vontade para uh, mobilizar a sua vida. Uh, se o, o, o, a atuação do vital, do corpo vital, for plena e dominar você, você vai se movimentar na vida em torno de uh, garantir um bom emprego, um bom salário, ter uma boa casa. Uh, o que mais? Uh, ter um bom carro, né? o camarada já tem, uh, digamos, um uh, uh, um quid, zero, comprou esse ano, mas ele já está pensando em comprar um Duster no final do ano. No final do ano ele compra o Duster e aí ele começa a pensar na Oroque logo em seguida. Então, ele ah, pensa que a realização da natureza dele é exatamente ter e possuir. Só que isso não deve ser a finalidade da nossa vida, não deve ser o sentido da nossa vida, deve ser o um meio para que a gente atinja um sentido, chegue a um sentido da vida algo maior. E assim por diante. O emocional vai fazer com que a, a, a você se movimente na vida, guiado pelos instintos, pela sobrevivência, pela reprodução. né Nesse sentido, garantir a sua sobrevivência, garantir a sobrevivência daqueles que você ama, constituir uma família, perpetuar a espécie. E o mental dos desejos vai fazer com que você se manifeste, se, se movimente na vida, guiado pelo intelectualismo, por exemplo. Somente será considerado bom pela mente aquilo que convergir para os corpos manifestados e para eles for bom. Caso contrário, a mente rechaçará até mesmo as forças convergentes ao corpo. Cada um dos corpos manifestados que nos constitui pode estabelecer um domínio a partir do qual a nossa mente atuará. Porém, é um engano achar que a mente isolará apenas um dos quatro corpos para agir. Pelo contrário, agirá a partir deles e com todos eles. Então, uh, a mente, ela, voltada para esses corpos, né, não voltada... <risos> para o nosso eu superior, para aquilo que somos em essência, ela vai sempre servir aos corpos manifestados. Cada um tem uma característica em específico. No entanto, a mente jamais isolará um único desses corpos para agir. Normalmente, tem é, em determinadas pessoas um dos corpos, uma das características ligadas a, a, esse, a esse corpo, um corpo em específico, que vai sobressair aos outros. Né? Por exemplo, tem pessoas que são mais inertes, mais resistentes a mudanças, são mais inertes, são mais preguiçosas. Tem pessoas que já são mais... Uh, uh, como que é quando a pessoa é muito segura, como que é o nome que se dá me esqueci agora por gentileza Hã? A, a pessoa que que faz tudo economizando dinheiro quirana uh... O povo de Airá. <risos> é mukirana é, é, são, são são os nomes comuns né uh, Nossa, então avarento <risos> Mesquinha. mesquinho avarento exatamente né pessoa vai vai vai ser mais avarenta, né? ou então a pessoa não vai ter iniciativa para nada, né? não vai ter iniciativa para buscar um trabalho, não vai ter iniciativa para praticar um esporte, por exemplo. Tudo isso está ligado a, ao vital. Né? A, a, a, ligado ao emocional, a pessoa pode ser a, muito colérica, por exemplo. Né? ou ela pode ser uma pessoa extremamente ciumenta, né? onde o ciúme é, é, chega a ser doentio, relacionado ao mental, aquela pessoa que é arquiteta, é, é, que, que, que trama, não para o bem das, de si e das pessoas, né? mas para o mal de, do, do, dos outros, para se dar bem em cima dos outros. Né? É, então, a, a, a mente, se ela uh, for condicionada a esses corpos, ela sempre servirá a eles, e a gente precisa, então, se autoconhecer para cada uma das qualidades que nós temos, existe um defeito dentro de nós, nós precisamos então, uh, olhar para isso, iluminar isso, né, descer a nossa consciência, iluminar os seus porões, os seus becos, recôndidos, uh, para, então, dominar cada um desses defeitos. Dominando, você vai fazer com que a, a, a sua consciência caminhe em direção às qualidades. Uh, novamente, voltando à sabedoria oriental, uh, eles dizem também que nós temos uh, dois uh, animais dentro de nós, um feroz e o outro uh, extremamente dócil. Vence qual deles a gente alimentar. Então, uh, defeito e qualidade está dentro de nós. Todos os defeitos do mundo, todas as qualidades também. Para cada qualidade, existe um, um, uma dualidade, um defeito relacionado a ela e a ele. Isso está dentro de nós. Né? A gente tem a capacidade de preservar a vida, a qualidade de preservar a vida, a virtude de preservar a vida, mas a gente tem a debilidade. É, de exterminar a vida A pessoa que mata uma barata Mata qualquer ser na existência Mata um ser humano, por exemplo né? Porque o princípio é o mesmo, exterminar uma vida Você não sai por aí matando um ser humano Porque existem leis que proíbem né? E, óbvio, você vai pagar o preço por isso mas há uma barata, não. Há uma barata, uma formiga, uma cobra, um animal, não. Então se faz isso. Né? Então, dentro de nós existem é, realmente esses animais, né? o feroz e o dócil, bem e mal. Né? Quem conhece o livro Bhagavad Gita e o Taragita sabe é, muito bem do que eu estou falando. Né? A eterna guerra entre bem e mal dentro de nós. Entre debilidades e virtudes. Uh, os gregos também têm uma noção muito parecida, né? diziam que uh, existem uh, os deuses têm cavalos alados e suas carruagens, e o homem uh, também as fazem, né? a, a, a faz carruagem. Uh, e os cavalos do que os homens utilizam, também alados, um, ele é extremamente uh, domesticado, mas não é essa palavra adestrado, e o outro muito rebelde. Num determinado momento, esses dois cavalos começam a brigar entre si, a ponto de as suas asas caírem, né, se quebrarem e caírem, e aí o homem com sua carruagem e seus cavalos cai no chão, né? Ou seja, ele é manifestado. E ele precisa, então, ensinar novamente esses cavalos a voarem, né? Esperar suas asas crescer, uh, crescerem e ensinar a eles a voar. Ou seja, ensinar esse cavalo rebelde e esse cavalo. Uh, uh, que é, é o, que é obediente a terem equilíbrio entre eles. Tirar um ou tirar o, o outro, matar um e preservar o outro não é, é possível, né? Porque o homem vai, obviamente, precisar dos dois. O corpo físico cuja consciência é mineral se realiza por meio da inércia. Pode ser utilizado... É, utilizado pela mente para dominar o homem e mantê-lo desconectado de sua real essência. Assim sendo, ele dará respostas à vida a partir da necessidade percebida pela mente, segundo a sua própria natureza. O homem, aprisionado por uma mente convergente, que manifesta a necessidade de movimentar-se em torno de alguma virtude, ordem, por exemplo, pode ser acometido por um estado de preguiça que o fará procrastinar a organização de um armário, de uma mesa de trabalho, ou mesmo de um daqueles famosos quartinhos da bagunça. Né? Ah, no meio filosófico, costuma-se dizer que, para conhecer uma pessoa, basta você olhar o armário dela. Se tudo <risos> estiver né, organizadinho, essa é uma pessoa que tem a sua vida é, energética bem organizada, né? tem as suas energias bem organizadas, tem as suas emoções bem organizadas, tem os seus pensamentos bem organizados, seus desejos bem organizados. Né? Já a pessoa que, quando você puxar a porta do armário e toda a roupa cair em cima de você, uh, essa pessoa, tal qual o armário, é ela por dentro do mais uh, denso para o mais sutil corpo manifestado. Né? Outra coisa que se pode observar que nos dá é, a noção de, de como uma pessoa é, tanto no, no, no físico, quanto no energético, no emocional e no mental, é, é pia de cozinha, pia de cozinha, mesa de trabalho. Ixi, estou mesa aqui, meu Deus. Sim, porque assim, é, uh, o nosso material, né, e, o nosso corpo material e o que rodeia esse corpo, ele é um reflexo do, do, dos nossos corpos superiores, né? do mais denso para o mais sutil manifestado. Né? Então, do jeito que estiver o seu corpo material e o que rodeia esse corpo, vai estar o seu corpo energético, vai estar o seu corpo emocional, vai estar o seu corpo é, mental. Não necessariamente os quatro podem estar é, do mesmo jeito. Tá? às vezes, uh, você pode ter o seu emocional mais controlado, mas o seu mental, os desejos e os pensamentos serão uma desordem igual é o seu armário ou igual é a, a pia da sua cozinha. Tá? Porque o, o, o mundo material, o mundo manifestado, ele é o, o órgão, principalmente aquilo que é físico, é, é o órgão de impacto daquilo que nasce, que, que é originado nas esferas mais sutis. O que origina na nossa mente vai impactar o nosso corpo físico. O que origina no nosso emocional vai impactar o nosso corpo físico. De igual sorte, o que se origina no mundo das nossas energias também impacta o nosso físico, né? Aquele, aquele momento, assim, que você acorda com o despertador, né? fazendo barulho no seu ouvido e aí você tá lá dormindo gostoso aí a sua mente vira para você e fala bem assim ah só mais cinco minutinhos né depois você <risos> você acelera um pouco no trânsito né? você não vai chegar atrasado não dorme um pouquinho mais não você parece, merece é sete horas é. já e aí né isso foi originado no seu energético a mente virou para ele colocou sua consciência lá e já justificou para você, né, o que, que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai responder a isso, ele vai ser impactado por isso. Né? Muitas, muitas pessoas dizem, eu até hoje não, não ouvi isso de nenhum médico, porque também nunca perguntei, mas eu acredito que seja uma verdade, muitos cânceres são originados de rancores mágoas que são guardadas. Né, de, de palavras que não são ditas. Né. Tem um pensamento no campo da musicoterapia que diz que palavras não ditas são som não emitido via sintoma. Então, veja bem, uma mágoa, por exemplo, que é guardada, isso pertence ao mundo emocional. Se transformar em doença, né, óbvio, o, é o caminho impactar o nosso corpo físico, né? É por isso que a gente deve controlar, conhecer, né? Nos conhecermos para nos controlarmos. Se você conhece o seu emocional, você domina ele. Sem domínio da mente não há vida interior, portanto. A preguiça e a procrastinação, convergências resultantes da inércia são respostas à vida, próprias da mente mineral. Nos seres humanos, são defeitos que se opõem à qualidade do dinamismo e os leva a responder à sua própria natureza no mesmo nível de uma rocha. Ou seja, é um ser humano desempenhando o papel de uma rocha. Né? E olha que a rocha faz isso melhor do que nós porque uma rocha não vai degradar o meio o ambiente, e nós fazemos isso. Né? Para um mineral, a resistência e a inércia são os meios que o realiza como tal. Ou seja, a felicidade de um mineral é ser resistente. No entanto, para o ser humano, esse tipo de resposta é contraproducente à natureza humana, pois se realiza por meio da manifestação de valores, virtudes e sabedoria. Então, nós precisamos nos movimentar na vida guiados por virtudes, por valores e sabedoria. Não estou falando aqui de é, é, sabedoria, por exemplo, a pessoa uh, proferir belos discursos com profundidade e tal. Não, sabedoria uh, de... Uh, discernimento mediante as situações da vida. Não? O corpo energético cuja consciência é vegetal e se realiza por meio da vitalidade, né? por isso que a gente vem chamando de corpo vital, né? por meio da vitalidade e do alento, que também pode ser realizado, pode ser utilizado pela mente para dominar o ser, afastando-o de sua realidade essencial. As respostas dadas pelo homem ao universo, quando dominado por essa consciência, pode ser no direcionamento de todas as suas forças para prover recursos para a sua sobrevivência. E a convergência atuará para que prenda a sua consciência nessa necessidade. Nesse sentido, o indivíduo poderá ser levado a se realizar no trabalho, ou seja, ter o trabalho como uma finalidade para a sua realização humana, quando deveria ser apenas um meio para tal. É muito comum, quando a gente conversa com determinadas pessoas, principalmente quando está na, na, na faculdade, né, cursando um curso superior, as pessoas disser, de, de, de dizerem, é, eu quero terminar logo esse curso para eu ir para o mercado de trabalho, arrumar um bom emprego, uh, alguns justificam, né, para eu comprar um carro, para eu comprar minha casa, é, para eu dar uma vida melhor para a minha família, e isso é colocado numa valoração de que uh, isso realizaria a vida, resolveria a vida, seria a felicidade. Né? Acontece que a pessoa vai, de fato, realizar isso, e aí vai surgir um outro desejo. Né? Se é comprar um carro, ela vai comprar o um carro. Só que ela vai olhar para esse carro e não vai se contentar com ele. Ela vai querer um maior, um mais luxuoso, um mais potente e assim por diante. Porque esse tipo de obtenção não realiza a nossa natureza humana. O que realiza a nossa natureza humana é próprio da nossa natureza humana. Esse tipo de realização vou colocar aqui entre aspas, realiza uma natureza que é idêntica à dos vegetais. É por isso que, quando você constrói a sua casa ou compra a sua casa, você vai direcionar a vitalidade, a energia que você empenhou para adquirir a sua casa para outra coisa. E isso vai continuar num ciclo sem fim até você morrer. porque Você jamais, mesmo conquistando esses bens, você jamais estará com sua natureza humana realizada. Em outras palavras, isso não se traduzirá num estado de espírito correspondente à sua própria natureza. Não se traduzirá em felicidade. Trabalhar demasiadamente, nesse caso, para angariar a maior quantidade de bens possíveis, se torna uma debilidade, que prende a consciência do indivíduo na materialidade e ele passa, então, a responder à vida como um vegetal, se realizando, produzindo seu próprio alimento, seu próprio sustento. Para um vegetal, isso é o ideal a ser realizado. No entanto, isso não corresponde à natureza humana, tanto que à medida que a quantidade de posses que o ser tem sobe, o nível de realização cai, pois o querer e o possuir agrega apenas satisfação momentânea à vida. Essa convergência jamais se traduz em felicidade para o homem, pois é própria do vegetal, assim ele é feliz. É, o vegetal é feliz se expandindo. Pensemos que, ah, se uma, ah, um determinado bairro, uma determinada cidade for abandonada, toda asfaltada, não, dera, não, não demorará muito tempo para ela estar cheia de árvores. Né? Por que, que isso acontece? Devido à capacidade que os vegetais têm de utilizarem a sua energia para expandir, para produzir o próprio alimento, para se realizar. Nós podemos utilizar isso como um meio para a nossa vida. Não é ruim, sob hipótese alguma, você uh, querer melhorar de vida, você querer ter um bom carro, você querer ter uma casa confortável. Isso não pode ser a finalidade da sua vida, por quê? configurar como a finalidade da sua vida, ao conseguir o carro que você deseja, você já pode morrer. Né? Morra feliz, porque você realizou a sua vida. Não precisa mais viver. Conseguiu a casa luxuosa, confortável, que você sonhava? Ótimo, morra agora. Né? Porque essa satisfação conseguida não vai durar. No outro dia, você vai se descobrir o mesmo ser do dia anterior. Tomou posse da casa, no outro dia, você se descobre o mesmo ser com uma casa nova, com uma casa luxuosa, com uma casa diferente. Mudou de endereço. É o velho ser no endereço novo. Mais cheio da grana agora que não traduzirá em felicidade. Sim. A reprodução e a sobrevivência como finalidade de vida para o homem não, realiza, não o realiza como ser humano. Pelo contrário, pode levá-lo ao mesmo patamar existencial de um animal. É o que a gente mais testemunha, é o que mais tem na nossa sociedade, é homens se realizando como animais, homens genericamente, tá? Uhum. Ou seja, dar respostas ao universo pela necessidade de perpetuar a espécie, reproduzindo-se e ainda pela necessidade de prover a vida do corpo material. Nesse sentido, toda a existência do homem é justificada pela formação de uma família e pela manutenção da sobrevivência de si e dos seus, algo que não trará felicidade de fato ao homem, pois isso é próprio da natureza animal. Né? É o que mais tem. Hoje, famílias infelizes. Né? De vovô, há Todo mundo infeliz. Ah, mas você formou uma família, você educou, você conseguiu é, encaminhá los na vida e tal. Por que você sente esse vazio existencial? Hum? Por que, que você vai a uma religião, né, a uma igreja, você vai a um culto, a um terreiro, você vai uh, a um centro e você está cada dia mais angustiado, cada dia mais temeroso da morte? Você está cada dia mais insatisfeito com a vida. Aí você briga com a esposa, você briga com os filhos, briga com o vizinho, você briga com o um colega de trabalho. Por que, que isso está acontecendo? Constituir uma família como meio para a condição humana é essencial. Mas não é a finalidade de ser humano. Vamos adiante mais um pouquinho, talvez até o final da página 114, e aí a gente para. Reproduzir e sobreviver são realizações que os animais cumprem melhor que nós, pois não destroem o meio em que vivem, tampouco atacam os seus semelhantes somente o fazem para garantir a própria sobrevivência e a perpetuação de sua espécie. Nós, pelo contrário, fazemos isso. Logo, a natureza não necessita de seres humanos se realizando como animais, pois somos incompetentes como tal. Isso é uma grande verdade. Os animais, eles não atacam aos seus semelhantes. A não ser que ele se sinta ameaçado. Ele só ataca para se defender, para defender os seus, ou para se alimentar. Nós fazemos isso constantemente, verbalmente e fisicamente. A natureza, o universo, precisa de um homem se comportando dessa forma? Vivendo dessa forma? Não. É. O mental dos desejos, corpo manifestado cuja realização concreta é própria do homem, até agora a gente tinha falado de corpos com realizações diversas, Uh, o mental dos desejos, só nós possuímos. O mental concreto, só nós possuímos. Pensamentos, desejos, uh, raciocínio, só nós possuímos. Então, a realização concreta é própria do homem, se realiza para manifestar desejos, que muitas vezes são confundidos com necessidades fazendo com que a convergência atue nesse corpo humano para prender o homem à materialidade. A voz desse corpo causa uma perturbação atroz no ser, fazendo com que ele se volte para tudo aquilo que é de ordem material, sufocando com isso tudo aquilo de ordem sutil e elevado que é natural do espírito, que anima a matéria. O que abafa a voz espiritual, que sussurra e clama pela realização da natureza humana. É por isso que Madame Blavatskaya diz no livro A Voz do Silêncio, se você quer uh, ser sábio, mata a mente. Né? Se você quer... Uh, acessar a sua real essência, a sua identidade, mata a mente. Sem domínio, né, e esse matar a mente, uh, os orientais, eles têm muitas, os tibetanos em especial, eles têm muitas palavras uh, para determinadas coisas e poucas para outras, né, então, eles vão utilizar a mesma palavra, né, utilizada para morte, para provocar morte, para você silenciar a mente. Nós uh, temos essa, uh, outras palavras que podemos utilizar para substituir, matar a mente. Né? Matar a mente não significa você dar cabo da sua mente, e sim uh, conhecê-la, dominá-la, silenciá-la não deixar que os seus pensamentos e que os seus desejos uh, o domine. Apesar disso, a mente concreta não é de tudo maléfica. Ela é quem manifestará a inquietude dos corpos espirituais. Noutras palavras, é nela que se realizará a insurgência, força que se originará das convergências que tendem a alimentar o eu inferior, mas que não realiza a real natureza no homem, fazendo-o esgotar-se da busca da existência como ideal humano. Ao manifestar as forças que subvertem tudo aquilo que impulsiona o homem para a materialidade, a mente concreta empreende uma busca desesperada por uma realização que aponta para os corpos espirituais, cuja realização é própria da natureza humana. O que estou dizendo aqui com esse parágrafo nesse texto? Bom, a mente, ela vai se identificar com os nossos corpos manifestados, porque nós podemos ver, tocar, sentir, perceber... Uh, os nossos corpos manifestados. Eu sei que eu tenho um corpo material, porque eu o vejo, eu o toco. Eu sei que eu tenho uma energia, porque eu consigo mover os meus dedos, movimentar o meu braço. Eu sei que eu tenho um, um, um corpo emocional, porque eu me emociono, porque eu consigo expressar essa, essas emoções. Eu consigo sentir, eu consigo perceber. E eu sei que eu tenho um mental, um corpo, mente. Porque eu penso, porque eu desejo. Então, por isso que a nossa mente se identifica com isso. E nós passamos a achar que somos isso. As convergências, elas atuam para que, então, nós acreditemos nisso. Com isso, a gente se afasta da nossa real identidade, daquilo que somos em essência, que é exatamente manas, a mente pura, buddhi a intuição e atma, a vontade. Aquilo que nos move, de fato, que atravessa todos os corpos manifestados e impacta diretamente o nosso físico. Então, quando nós percebemos, não são todos os seres que percebem, né, que tudo o que existe na manifestação, tudo o que é manifestado, não realiza a natureza humana, então começa a ser criado no ser um contrafluxo às forças da convergência. Esse contrafluxo é a insurgência são as forças que compõem a insurgência. Mais alguns parágrafos. Nesse estágio, o homem é levado a mergulhar em sua própria consciência. Esse mergulho pode se configurar como sendo muito perigoso, uma vez que o ser inquieto e descontente com a, com a existência como realização humana, não compreende os motivos do seu esgotamento e ao ser defrontado por todos os defeitos do mundo que vê refletido dentro de si, que foram alimentados e fortalecidos ao longo da vida, pode ser tragado por essa mente totalmente convergente e com isso se perder nos becos recôndidos da mesma. Eis aí o motivo de muitas depressões, né? o esvaziamento do ser, da existência como realização da sua natureza. Leva ele a esse esgotamento, a um sentido de não pertença, de não conexão com o mundo, com os dias em que vive, com o lugar em que vive, com a família no qual está, ou com a religião na qual está, com a, com, com a profissão que está. Né? Conheço pessoas que fizeram diversos cursos superiores e não tem tem formação em diversas áreas e não atua não consegue atuar em nenhuma e hoje trabalha de Uber sim tem vários cursos superiores e não consegue atuar em nenhum conheço pessoas que entram no curso superior Fica ali um tempo, sai, entra no outro, sai, entra no outro, sai, entra no outro, sai, não consegue achar o seu lugar no mundo. Essa pessoa está esgotada da existência como realização humana, porém ela não sabe disso, é por isso que esse ciclo nunca termina. Essa é uma etapa existencial na qual a insurgência já é encontrada, já se encontra perdão, instalada na mente concreta do homem. A voz da centelha divina, pessoal, quando eu me referir aqui a centelha divina, espírito, espírito eterno, real natureza, real essência, eu superior, não tem nada a ver com a concepção desses termos na religião, tá? Tem a ver com a concepção na filosofia clássica. A voz da centelha divina, Espírito, Espírito Eterno, Real Natureza, Real Essência, Eu Superior, já é ouvida, embora o homem ainda não consiga compreender claramente sua mensagem. Essa força pode seguir em duas direções, sendo uma na qual a insurgência não terá potência suficiente para suplantar a convergência. Apesar de insurgir contra os modelos existenciais, a mente concreta não conseguirá irromper a materialidade, voltando ao início do ciclo, fazendo com que o homem caminhe em círculos, tolhendo-lhe a possibilidade de expansão consciencial. Essa seria o que chamamos noutros empreendimentos enunciativos de insurgência intermitente, sendo que ela pode seguir é, sendo que nela pode surgir graves problemas mentais de difícil solução. Uh, basicamente, com o esgotamento, pode surgir aí, é, diversos problemas a mais né, para o ser. A, a convergência são forças que geram padrões, né, que faz com que o ser apague a sua própria identidade para responder a um padrão, para se sentir pertencente, para fazer parte, para estar com o ser suplanta as suas próprias características, a sua identidade, e para... Então, estabelecer um elo de pertença, ele acaba por assimilar coisas exteriores. E isso, uh, em alguns, vai levar ao esgotamento. Um exemplo, para você fazer parte de uma tribo, vamos uh, tomar, por exemplo, os rappers. Né? Tem um modo de se vestir, um modo de falar, um modo de se comportar, trejeitos próprios. Para você fazer parte, então, da tribo, você precisa entrar e você precisa assimilar todas essas características. Você acaba apagando a sua singularidade, né? lembremos aqui do conceito de singularidade de Paquitim, né? cada ser é único na existência, você apaga essa sua unicidade na existência, essa sua singularidade na existência, e você assimila subjetividades para pertencer, e nessa pertença, nesse estabelecimento de pertença, você precisa, então, ser semelhante aos demais, ou seja, você entra assim, num padrão sim. e você se torna sim. igual. Uh, Muitas das vezes, você insurge contra isso, né? contra esses padrões, você cria contra fluxos as forças padrões, padronizadoras. Isso se dá em todos os âmbitos da nossa vida. Eu tenho uma orientanda, a Kézia, a professora Kézia, que está fazendo um estudo sobre as insurgências, as convergências e as divergências no ensino de leitura literária. E o trabalho está fantástico. Fantástico, fantástico. Vocês vão ver, testemunhar na defesa dela daqui uns dias. Doutorado já? Uh, mestrado. Hum. Mestrado. Uh, então, uh, muitas das vezes, essa insurgência, ela não tem força para quebrar o padrão. O ser prefere continuar igual, uh, correspondendo ao padrão, do que quebrá-lo e ser singular, ser único. Porque isso tem um preço a pagar. Em determinados contextos, você pode ser banido. Não aceito no grupo. Outra direção possível seria aquela na qual a insurgência se instala na mente concreta do homem, fazendo-o se inquietar com a ilusória existência como uma força inicialmente discreta, que cresce e se torna tamanha que abre os ouvidos do homem para o conhecimento primordial e seus olhos para as pegadas do mestre interior, o que o impulsiona diretamente para sua real essência, o espírito. A partir daí, essa força que nomeamos anteriormente de insurgência fênixialógica leva a velha consciência à combustão total, fazendo renascer uma nova cuja nova identidade é real e divergente. Até aqui, tá? E, então, a, as forças da insurgência que são geradas a partir das convergências, né, criando um, um contrafluxo a elas, criando um contrafluxo aos padrões, ela pode então levar o ser a romper totalmente com esses padrões. Quando isso acontece, então, a gente diz, uh, por esse pensamento, uh, que uh, ele levou a sua insurgência a cabo. Ele cons é consumido por essa subjetividade que faz nascer uh, da velha consciência uma nova, e essa nova consciência, ela é divergente. Então, a gente tem uh, ciclos Uh, que podem manter o padrão sempre, sem se preocupar com ele, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Você pode ter forças que vão criar um contrafluxo, mas que não serão potentes o suficiente para mudar os padrões e você vai voltar nessa questão, quando o ser insurge né, e volta, a gente chama de insurgência intermitente, isso vai acontecer sempre, ele vai voltar para o padrão convergente, para o padrão das convergências, mas ele vai se inquietar novamente e vai se insurgir. Vai voltar ao padrão, porque é cíclico, e vai contrafluxear a ele. E existe ah, o outro aspecto da insurgência, que é você se inquietar, né? você enxergar o seu vazio existencial, você conhecê-lo e você buscar preenchê-lo com aquilo que não é exterior. Nesse caso, você mata a nova, a, a velha consciência e faz nascer dela... Uma nova. Isso é explicitado no, nos contos arturianos, por exemplo. A gente pegar lá o, o Uther Pendragon, que é o pai do Arthur Pendragon, uh, a gente tem pai e filho. O pai não consegue puxar a espada da pedra. Essa espada repre representa a vontade, representa o atma, né? A espada cravada na pedra, a vontade cravada na, nos corpos materiais. Então, você só consegue puxar essa, essa é, espada de um padrão novo de consciência. Então, o pai não consegue fazer. O pai vai ter que morrer. Né? A consciência do pai vai renascer no filho. E o filho, então, vai conseguir tirar essa espada da pedra. Tá? Uh, nesse sentido... Uh, o, o, o símbolo para nós é exatamente da vontade daquilo que nos impulsiona que nos move só um minutinho pessoal que o, o meu computador começou a carregar tá vamos lá para para eu encerrar aqui a transmissão para voltar a a transmissão não a apresentação para voltar à tela normal Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu cachorrinho está deitado aqui bem no meu, no meu pé e roncando muito. Pode ser que o microfone capte. Bom, falávamos então que o simbolismo da espada cravada na pedra é exatamente a vontade, o atma que atravessa os nossos corpos manifestados. Você não consegue dominar isso se não for de uma nova consciência. A morte tem que ser uma fiel companheira nossa, amiga de estrada, né? ombro a ombro, dia a dia, minuto a minuto, momento a momento. Né? A gente tem isso no nosso corpo físico. Diariamente, milhares de pelos morrem para que outros novos nasçam. E isso deve ser com o nosso energético. Energias velhas têm que ser Sepultadas, para que novas nasçam. Emoções velhas, sentimentos velhos precisam ser mortos para que novos nasçam. Pensamentos e desejos velhos precisam morrer para que novos nasçam. A consciência precisa renascer a cada instante, para que então... A gente se realize plenamente para que nós sejamos, então, de fato, seres humanos. É isso que eu tinha para dizer nesse nosso encontro. Agora eu abro para vocês comentarem, fazerem perguntas, se tiverem. Alguém primeiro? O pessoal está meio, meio tímido? Parado. Né? <risos> então, vamos lá, deixa primeiro. É, você falou aí da questão da, da constituição do sujeito, né? É, que são os conceitos também que tá, a gente está trabalhando lá no curso de história sobre a constituição do sujeito. A gente três tipos de constituição, né? Que é o sujeito individual, o social e o pós-moderno. E essa questão do individual que você falou, chama muita atenção uh, quando ele vai, quando ele deixa de ser um sujeito individual, ele passa a ser um sujeito social. Ah, isso não é um problema, tá, tá parado. Quando eles passam a ser um sujeito social, eles têm que fazer parte do meio para poder se autoconstituir auto daquela situação. Essa observação que eu tinha para fazer, que é tá fazendo, que tá casando com as leituras do, lá do curso da História. Certo. Bom, as meninas acho que dormiram. Pessoal, alguém mais, Vera Lúcia, algum comentário? Olha, professor, até o momento não, mas estou tentando ainda distinguir bem o... a insurgência, a convergência, a divergência, para poder chegar a um acordo, né? essa mentalidade, eu esses raciocínio nesse caso, você vai mudar de mentalidade? Seria o aperfeiçoamento? Você vai se modificar, vai se aperfeiçoar? Seria... Para você fazer parte de uma certa determinada, eu acho que sim, de uma determinada comunidade, eu acredito que sim. Sim, é isso mesmo. Né? A... Você tem Há que se um conhecer para... Tem que se reconhecer para poder você chegar numa mudança. Igual você uhum. fala, esse momento não volta mais, esse momento que nós estamos aqui, se vier outro, é outro, você já não é a mesma pessoa. É isso? Exatamente. É, há um pensamento filosófico, um preceito filosófico, que diz que quanto mais dentro de si você se coloca, mais para fora você se projeta. Ou seja, quanto mais você se conhece, quanto mais você se domina, mais capacidade você tem de se projetar para fora, para o externo, para aquilo que te rodeia, para o social. Parece meio paradoxal, mas isso é uma grande verdade. Quanto mais você se conhece, menos influenciável você se torna. Isso. E mais é, fraterno, mais sociável, uh, mais autoritário, mais empático você se torna. Menos ignorante. Exatamente, menos ignorante. Eu acho que menos empático, professor, porque olha, tem coisas que a gente vai vendo que é tão sem noção. Mas não, eu, eu discordo disso, uh, Jair. É eu já sou chato também. <risos> Não, mas, assim, a gente tem o, o, o direito de pensar, né, e de conceber, de ter as nossas concepções. Eu vou discordar de você por um, por um, por um aspecto, quando a gente é, mergulha na própria consciência, buscando a se conhecer a sua essência, há, há mesmo essa projeção uh, para fora, e você se torna assim mais mais empático porque você acaba reconhecendo que o outro é é, é animado pela mesma energia que você tem a mesma essência que você né assim característica que nos distingue né Tem pessoas que estão dormindo que dormem o sono da, ignoran da da ignorância e tem pessoas que estão despertas. Uhum. Sim, isso nos distingue. Né? Mas, em essência, não. Somos em forma diferentes. Da me... Feito da mesma matéria-prima. Uhum. E, é, é, e a forma dessa matéria, né, ela é diferente em cada um de nós. Mas a essência em si é a mesma. Uhum. Então você olha para o ignorante Antes, se alguém Ousasse jogar a luz Atrás do meu casinho 2004, eu fazia pirraça Eu acelerava 120 Na frente da pessoa Sim Eu fazia isso gê, Hoje gê, em gê. dia Simplesmente gê Eu gê. ando Na, na faixa de, de menor velocidade, uhum. né, e se a pessoa der luz atrás de mim, eu simplesmente saio da frente. Deixa ele passar. Deixa eu passar. Agora. Eu, né? eu tenho a consciência de que eu preciso sair sempre 10 minutos antes do horário que normalmente eu saio. Uhum. Por exemplo, se eu levo dez, é, 15 minutos para chegar na universidade, com o meu casinho 2004, andando dentro dos limites de velocidade, eu saio 10 minutos antes disso. Porque, sei lá, pode ser que eu tenha que é, fazer um desvio por causa de um acidente, um... pode ser que, que aconteça alguma coisa no, no, no caminho que, force, que me force a atrasar. Né? Se eu sair 10 minutos antes, eu consigo chegar na universidade sem ter que atropelar ninguém no caminho. Eu percebo que eu estou desperto para isso. A responsabilidade é minha. Né? Não há imprevisto a, fa a, a, a falta de administração do tempo. Eu estou desperto para isso. Mas os meus irmãos que cinco minutos para eu entrar no trabalho, pego o carro, e aí 200, na Miguel Sutil, em qualquer avenida, é claro, estou exagerando um pouco, esses dormem, esses estão ignorantes ainda. No entanto, dentro deles, existe o mesmo potencial que existiu em mim, que me fez despertar. Né? Então, nesse aspecto, eu vou discordar de você. Então, na interiorização, a gente torna-se mais empático. Pela minha visão, é claro. Eventualmente, uhum. posso estar errado e você estar com a razão. Né? É, uhum. Eu nunca vou bater o pé, dar morro na mesa e dizer que estou certo. Longe de mim, isso. Né? Eu, por enquanto, tenho uma perspectiva, uma visão. Né? Estou olhando por um determinado uhum. prisma que talvez não me permita enxergar o que você, nesse momento, esteja enxergando. Quando você diz que deu o exemplo do armário, bagunçado, isso reflete a sua mentalidade também, sua consciência que não está sendo organizada de acordo com o com seu comportamento, das com as suas... É, na, na verdade, é, há um todo desorganizado, né? O, o armário desorganizado é só o efeito. A causa não é o ar, no armário. A causa está para além disso. A causa pode estar no seu energético, que é uma bagunça. Né? Você, aí ah, eu vou, quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta hoje, né? e aí você esquece da dieta, come aquele bombom, aquele pudim. Né? Eu não sei muito o que, que as pessoas veem em pudim, né? não, não sou chegado nisso. Até nem, nem posso também, né? É, uhum. Acho um, um, um doce feito de ovos, intragável, né? mas as pessoas gostam, né? Eu adoro. Eu não gosto, não. Não gosto, não. Acho que fica muito forte de ovo, não, não dá. Ah, não. o que o senhor faz aí? O meu fica ótimo. Ah, não. Pode, pode ser feito... Sabe, de ser caprichado. Eu sempre vou sentir cheiro de ovo. Não tem jeito. Então, que é maravilhoso, que não dá nem para sentir o cheiro do ovo. Total. Não, eu pego aquele pudim e não consigo comer também. Sério? Não, não, não desce, não desce, não vai. Eu, eu não sei se é implicância minha, mas não desce. Né? Então, você vê aquele pudim, você come, esquece a sua dieta, né? Ah, semana que vem eu começo. Eu, Segunda-feira eu, eu começo. Né? Segunda por que, que isso está acontecendo? Né? Isso é um energético desordenado. Pode, pode ter certeza que a sua pia vai estar tá desordenada, ou a sua mesa, ou o seu armário vai estar tá desordenado. Né? Se as suas emoções, se você não consegue entender as suas emoções, né? eu tenho ciúme, mas por que, que eu tenho esse, esse ciúme? Né? Uma, uma insegurança por trás, né? consigo mesmo, né? que, você não, que você não quer ver. Às vezes você até sabe que está ali, mas que você não quer ver. Então, essa desordem nesse emocional, ela talvez seja a causa da sua mesa desordenada. Né? Os seus pensamentos, os seus desejos em constante conflito, te perturbando o tempo todo, é, tem pessoas que têm o pensamento acelerado, né? que é síndrome do pensamento acelerado, isso. alguma coisa nesse, nesse isso. sentido, isso né? que fala, né? isso faz criar uma teoria do passado que fica circulante na, na, na cabeça da pessoa e traz muito sofrimento. Né? Qual é a causa disso? É preciso entender onde é que está. O efeito, com toda certeza, vai ser um armário todo bagunçado, né, uma vida completamente desordenada, um relacionamento totalmente caótico, né, uh, um, um, um, um, o exercício da profissão né, totalmente desajustado. E são sinais, são sinais que mostram que algo superior em você que algo mais sutil não está bem, só são efeitos. Por que que a, a gente normalmente, e, e eu testemunho isso, a gente faz, faz, faz é, psicoterapia, a gente faz, faz análise, a gente faz, faz é, terapia do cognitivo comportamental e dificilmente surte efeitos práticos. Ah. Para mim, graças a Deus, o TCC, a terapia do cognitivo comportamental, surtiu muitos efeitos. É, mas foi a filosofia mesmo que botou um ponto final na, nas minhas questões. Né? Ah. Por que, que a gente faz isso e, e, e acaba a, a, tendo uma melhora significativa, depois a gente volta ao mesmo patamar? Uhum. Porque normalmente isso vai agir no efeito. E a causa real disso sempre vai continuar intocada, porque ainda que se busque uma causa, se busca uma causa nos corpos manifestados. E às vezes, isso está para além dos corpos manifestados. Está para energias energia sutis que nós temos. Eu não estou falando aqui de nada de algo sobrenatural fora de nós que nos uhum. coopta, tá? É uhum. algo que nos constitui, energias que nos constituem. Uhum. E professor, no caso, tem um menino de 10 anos que o pai faleceu. Depois que o pai faleceu, ele não quis saber de estudar, ele não quis mais aprender, perdeu a vontade. Essa mente dele que ficou doentia, seria, no caso da mente físico dele, a mental? Caso, mental concreto. Isso, mental concreto? Hum. Bom, a, a, a, o mental concreto, ele tá, é, essa mente está servindo a alguma coisa. Pode ser os próprios pensamentos, né? De, de, de não admissão da perda do pai, do desejo de, de ter o pai novamente. Pode ser que essa mente esteja servindo ao emocional, às emoções, né? Que não, não estão. É, é, em relação à perda do pai, não estão superadas. Tá? Pode ser que essa mente esteja servindo ao energético, né? você disse perdeu a vontade. Né? Então, é na, a professora passa a atividade para ele e fala não, eu não, do, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer, eu não vou. Aí, em insegurança. ele fala que ele vai O fato está tá funcionando como uma placa de pare para ele. Está né? significando uma barreira. Agora, é preciso ir buscar na essência dele o que a causa, porque tratar só o efeito, tentar, é, por exemplo, a professora, tentar é, é, elaborar, a, planejar aulas mais atrativas, a, atividades que o envolva não vai resolver a questão. A exemplo disso, é, ano passado eu tive, eu estava com de articulação, eu também tinha um aluno que tinha mais ou menos a mesma fase etária que a mãe tinha sido assassinada pelo amante. E o aluno também entrou em depressão, ele não queria fazer mais nada, ficava deprimido, voltou a começar a participar ativamente, quando a articulação, que ele tinha alguma coisa para ocupar a mente, talvez ele esteja alguma coisa na questão psicológica mesmo. Uhum. A, a depressão é, é um, uma doença que dá para gente é, é, visualizar a... A, a, a ação né, da, da, da mente servil, da mente inferior, sobre todos os corpos, sobre o próprio uhum. mental dos desejos, porque uh, os pensamentos ficam abalados, os desejos ficam também comprometidos, né, a pessoa não tem desejo de viver, a pessoa não deseja mais. Não tem mais uh, objetivo. Vida, né? é, se movimentar na vida. A pessoa uh, tem a, as suas emoções, os seus sentimentos totalmente comprometidos, uh, a pessoa tem a sua energia, o seu vital totalmente comprometido, ela fica apática, ela quer ficar deitada, ela quer ficar no escuro, ela não quer ver gente, ela não quer sair. Né? Uh, não, não, não se predispõe a nenhuma atividade... E o próprio, o próprio físico, né a pessoa não toma banho, às vezes uhum. não se higieniza, não cuida é do próprio vontade. corpo, não se veste, né? não penteia cabelo, não escova dente. Então, a, a depressão é uma, uma doença que possibilita a gente ver a ação da, da mente inferior sobre o, os corpos. Sobre esses corpos. Né? Isso que eu listei são efeitos. A causa disso, aonde é que está? Psicólogo pode ajudar ou pode chegar no? Na ajuda, ajuda, ajuda. Se for um psicólogo que é filósofo, então, isso com toda certeza pensar. ajudaria a resolver muito mais facilmente, né? Recomendo certeza, aos psicólogos, psicólogos que assistirem, Luzevani, é irem para Nova Acrópole fazer filosofia. Né? eu acho que seria um, um diferencial gigantesco né? é, de auxílio para, para pessoas nessas condições Beleza. Vamos por falar nisso, Luzivane quer comentar alguma coisa? Não, professor obrigado <risos> Gonçalina, ah, primeira você, vez com a Não é você que é psicóloga? Luzivânia. Luz Oi, é professor. É boa noite. Você é psicóloga, né? Obrigada pelo a Luz Ivânia convite. A Luzivânia é, sim. Oi, Vera. Sou, sim, só que eu vou acompanhar mais a aula depois gravada, <risos> porque tá veja aqui, a água tá vindo, eu fiquei meio dispersa aqui da aula. Tem problemas. É, assim que acabar aqui, a, o vídeo já vai ficar disponível lá. Depois eu dou uma buriladinha nele, mas já vai estar disponível lá. Vamos lá, Gonçalina? Então, professor, estou encantada com a aula do senhor, porque eu não esperava isso, esse assunto, esse vocabulário para mim ainda é novo, porque eu desconheço o vocabulário da filosofia, da sociologia, então, assim, eu estou me familiarizando com o vocabulário do senhor e com as pessoas do grupo também, que eu vejo que há depoimentos maravilhosos em relação ao que o senhor está falando. Eu estou encantada, maravilhada, e quero e vou participar sempre dos encontros. Gratidão, eu fico muito feliz né, com as suas palavras e com a sua disponibilidade, seu interesse, é, em compor o nosso círculo de estudo. É, a gente está lendo esse livrinho, tá? que é de minha autoria. Uhum. Uh, a, a, assim que for possível, é, eu lhe passo um exemplar. Tá? Okay. Uh, eu, eu costumo dizer que para calçar é, porta, né, para escorar porta... É, não serve porque ele é muito é, fininho, né, levinho, mas ele pode calçar uma mesa manca, uma cadeira manca, que você tem aí com, com eficiência. A gente já está terminando a leitura comentada dele, né? uhum. na sequência eu acho que a gente vai fazer uma leitura a respeito de Saussure, né, é, ah, eu acho que a gente vai pegar o livro O Efeito Saussure, que tem capítulos escritos, são autores, comentadores das obras dele. É mais acessível, é mais fácil, então acho que a gente vai dar uma olhadinha, uma passeada por ele, para depois, na sequência, pegar alguma coisa de Bakhtin que eu vou deixar o Jaime livre para poder escolher qual das obras, para a gente fazer uma leitura dela. Já está até com é que que é é, não, não, não estou nem aqui para uma filosofia do ato. O eu ato moro. é responsável. Tem algumas coisinhas que dá uma bugada na cabeça, as né, ideias dele, e é bem da hora. É o que eu estou lendo agora. Sim, sim. sim. Uhum, eu amo essa obra. Eu amo essa obra. É. Ela é uma das que mais me aquecem o coração de Bakhtin. Ou é só o Cronotopo, que... né? O Cronotopo também é interessante. Ah, é verdade. O Cronotopo também é muito interessante. Mas essa daí é a número um para mim, né? Eu amo muito. Uh, tem muita gente que gosta de é, filosofia da linguagem, filosofia uhum. marxista da linguagem de Valachinov outros preferem estética da, cria da criação verbal, outros ainda problemas da poética de Dostoevsky, eu prefiro uma obra que é pouco comentada dele, que é uh, para uma filosofia do ato. Amo, amo de paixão. Tem um tópico num capítulo da minha tese que é só sobre isso. Só sobre isso. Amo, amo muito. Outro texto que eu gosto muito de Bakhtin, é o texto Problema do Conteúdo, Material e Forma, que está no livro Questões de Literatura e Estética. É um, Para mim é um texto primoroso, claro, né, eu sou formado em música, sou compositor, então eu lido com, com é, é, aquilo que Bakhtin fala o tempo todo. é né? tem algum instrumento específico, professor, música geral, acho, né? Hã? Não, tem, tem um instrumento específico, alta. Então, hora eu tenho um sax alto aqui ainda no tempo. Que eu Sério? Aham, uhum, só que ele tá precisando trocar todos os jogos de abafadores e molas. E aqui em Mato Grosso eu achei muito caro para fazer isso. Não tá saindo. Acho que não vai pegar o microfone, não vai captar. Ah. Não vai captar. Uhum. Não vai captar, meu, meu, meu microfone é ruinzinho, uh, mas eu toco flauta, diversos Nossa. tipos. Essa daqui é uma transversal adaptada. Uhum. adaptada é, eu é pra bo... soprar naquela outra é bem difícil, né, a pessoa fica até tonto né? Uh, não, porque eu estou acostumado, né, é, eu toco porque, com ela nessa posição, principal... com o vocal, né, mas uhum. é, essa posição aqui me traz um pouco de dor, né? por isso uhum. o desenvolvimento desse bocal aqui, né? Uhum. É, ele me traz mais conforto. Melhor. E é um bocal de flauta doce que eu amo, eu tenho aqui, a minha mesa sempre fica com, com instrumentos em cima. Né? Uhum. Essa daqui é uma doce. flauta doce barroca de madeira, uhum. a minha primeira de madeira, e essa daqui é uma uh, que foi feita pela artesã holandesa Adriana Brelkin, por encomenda. Essa flauta custou uma nota. É isso mas, que eu perguntar. Mas eu amo muito. É uma flauta doce, desenvolvida para tocar em orquestra. Perceba que uhum. ela tem... Né, o... Ela tem regulador de agudos atrás? Tem. Igual o sax? Aham. Uhum. É, ó... Não, tá ótimo. Olha como uhum. que é a, o furo interno dela, uhum. em relação à outra, né, bem maior. A potência desse instrumento aqui foi comparado ao do clarinete. Hum, da hora. Além, além dessas três que eu mostrei aqui, tem mais essa daqui, que é uma flauta pan, que eu amo muito também. Né? Hum, da hora. Uhum, mas a minha atividade na música mesmo uh, é composição. Né? Uhum. Eu sou um ilustre desconhecido com algumas obras uh, estreadas aqui no Brasil, na Colômbia, na Itália, na Austrália, uh, mas um ilustre desconhecido. Legal. É isso aí. Algum comentário mais, pessoal? Não, pessoal. Ok, então, fiquemos por aqui, meu... Meu muito obrigado à presença de vocês. Esse momento, para mim, é valiosíssimo um dos que eu mais amo, porque me permite aprender muito né, com a reflexão que a gente faz aqui e reler obras que uh, sempre trazem ensinamentos valiosos para nós. Uh, encerrar lembrando uma frase de Alu Gamacho que diz que toda vez que a gente ensina, a gente aprende um pouco mais sobre aquilo que ensina. A minha gratidão, espero vocês então na semana que vem uh, para mais uma leitura comentada a gente já está próximo de fechar o livrinho e aí uhum. a gente começa o Efeito Socer, com toda certeza. Pessoal, meu beijo, bom feriado, bom final de semana a todos. Tchau tchau. tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, obrigada ao grupo também.